Mestre Jesus, amigos espirituais que acompanham os nossos estudos, nesse momento nós pedimos permissão para começarmos, estejam conosco, nos ajudamos, nos para que possamos tirar as melhores lições deste estudo, que possamos aqui compartilhar conhecimentos, aprender juntos. Sempre o intuito de sermos pessoas melhores. O intuito de evoluirmos. Cada dia mais, um pouquinho a mais. Abençoe os nossos companheiros que não puderam estar aqui hoje. Seja por algum motivo que for, esteja também com eles. E que assim seja. Sim, sim. Sim, sim, sim. Então, Vamos compartilhar aqui Vamos lá. Eu quero partilhar Eu quero partilhar André Luiz com você Na casa de Lízias Ah, é... por isso tava cantando na casa de meu pai, né? Tá <risos> inspirado todo tipo do negócio Não, é... Na passada a gente teve o último capítulo da conversa de André Luiz com a mãe dele. E aí, mostrando que a mãe dele ia para outra esfera lá, ia passar para agradecer alguém lá do, do ministério. E é, Não, o cara lá do ministério. Falou o nome dele. Aí, opa. E aí ele... Ele pediu para ir com a mãe dele, mas ele falou que não era uma boa ideia, ele ia ir com ele agora. E aí ele ficou, mais ficou feliz, assim. A gente tem uma atrás da mãe e tal. E aí a gente chega no capítulo <coughs> Em Casa de Lizes Bom, vou começar aqui. Qualquer coisa a gente vai... para Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Seguiu o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo prefeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse a Fável, Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos Ministérios de Natureza Superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na, na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da, da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível aventura, acentuou. Tornando-se indispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. Lis porém, Cortou-lhe a palavra, exclamando. Se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá a minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarence, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando. Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco. Sempre que recebemos um amigo no coração, que engraçado essas frases de espírito superior, né? Jesus alegre. é rejubila-te, não sei que lá. Reboteja. A gente ouve muito porque sempre tem uns estagiário na casa espírito, né? que fala assim: também. É, Ai, Jesus alegre-se conosco. Obrigado. Abracei. Quem és tu, né, pra dizer? É. Que, que Jesus se alegra? Que calibre é esse, moço? Clarence, tudo bem, né? Mas... Ai, ai. Abra... Não, Clarence, vamos estar tá certo, né? <risos> Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos imudece. Guarde este documento, disse o atencioso ministro do auxílio, entregando uma pequena cadernita. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Crachá. Ele recebeu um crachá. É um documento. É um super crachá. É um cartão. Aquele, não tem aqueles prédios que para você entrar precisa tem a roleta lá você precisa colocar o cartãozinho na roleta é isso aí o cartão que vai dar só que é só alguns ministérios os mais elevados eles não tem acesso não, o cartão você desbloqueia o que você quiser né a instituição que você quiser as portas que que cada um pode acessar é. decorrido esse tempo e é durante um ano só então então mas eu validade. acho assim <risos> Agora eu fiquei pensando numa uma bobeirinha aqui ah. que é Em relação à estrutura, né? Toda vez que você pensa, alguém, algum espírito vem falar com você Ah, tudo mais, o que, que você faz? Eu, falo, ah, eu sou porteiro Tem que ter, porque isso não serve pra quê, esse documento? É Tá aí, eu joguei e saí correndo Não, tem que ter alguma coisa pra controlar, né? Senão não faz, não faz sentido mas eu acho, acho meio estranho também a, o conceito de catraca no, no plano espiritual. É o mesmo conceito que O eu acho. ônibus voando. Não, não boa. É. É catraca é uma coisa absurda. não <risos> conce... Catraca, não! Não é, é, porque. Não, não, tranquilo. É porque dá pra pular, né? Tipo assim, ônibus voando, você usa pra transporte. Pra transporte. Você vai sentar lá, vai, vai ser deslocado, né? Agora, catraca, tipo assim. É, será que os espíritos que... que... É que assim, mo, as pessoas, né, os encarnados têm a propriedade de atravessar paredes, assim. Então eu não sei também se Sim. a parede em si seria um problema, né? Não, então não, não sei não. se a catraca é muito não, mais mas simbólica do entendo... que... Sim, mas então, eu entendo atravessar a parede, porque, por exemplo, o no nosso lado tem portão e os espíritos que lado de fora não entram no portão. Por quê? Porque tem um negócio de magnético e tal. Aí ah, eu imagino que as paredes sejam feitas da mesma, mesma forma, assim, que ninguém saia atravessando a parede do nosso lar, entra pela porta, sai pela porta. Mas o negócio de catraca é que é uma coisa, assim, a, a, a, a, a, a, a catraca é por minha conta, né? Porque ele não falou nada de catraca aí no, no capítulo. Mas seria, assim, é, é mais pra... Dá pra eu passar sem, sem a catraca, sem a, o cartão, entendeu? Tipo assim, é só pular a catraca. E aí os espíritos que, vão, que pulariam a catraca já não são os espíritos que tentariam entrar sem permissão? Porque aí não precisa, entendeu? Não, oh, entendi. Mas deve ser coisa tipo de primeiro mundo, assim, sabe? Tem transporte público e você paga o valor, mas tem gente vigiando. Justo. Você chega e paga porque você tem que pagar, porque você tá usufruindo, né? Justo. Mas se houver algum problema e alguém pedir o comprovante, tem que ter. vamos morrer. É, vamos. Depois. Muito bem, não serviu de nada espiritualmente falando essa discussão Mas só para vocês entenderem talvez como a gente vive aqui nessa casa É tipo, mas se eles colocassem essas, essas coisas Catraca e tal Para deixar um ambiente mais familiar aqueles espíritos que estão ali Porque são, não são espíritos muito, assim, nosso lá pelo que a gente ou, ou pelo que eu sei, ou se eu souber errado, vocês não digam aí não é uma colônia tão evoluída, né? Então, é, a galera que está ali, não é galera tão evoluída, também não está sabendo, é, ainda está processando os conhecimentos sobre o plano espiritual, né? E aí, talvez, não sei, uma hipótese, eles organizem dessa forma para deixar algo mais familiar para a galera que está chegando ali, para ficar mais fácil de entender, lembrar daqui, né? Então, não sei. Eu acho que... Eu concordo, Sara. Inclusive formas de transporte e tudo mais Muitos deles, até André Luiz consegue voar e tudo mais Mas eles não fazem porque todo mundo não consegue ainda Então tem muitas coisas que eu acredito sim Que são só para nivelar todo mundo ali, entendeu? Até porque mesmo quem consegue fazer algumas coisas diferentes ainda, Por ser uma colônia ainda pouco evoluída Ainda são pessoas suscetíveis ao orgulho a egoísmo e tudo mais e aí para não criar uma hierarquia de, né é, não proveitosa porque nosso lar tem uma hierarquia né mas a, até bem aproveitada acho que para não criar isso é, tem-se alguns recursos sim eu concordo muito mas eu acho que, que um ponto interessante aqui desculpa aí sair dessa discussão tão profunda é esse senso de família universal que começa a surgir, né? Porque às vezes a gente fala, ah, família universal, família universal, mas assim, quando eu penso em quem eu quero colocar dentro da minha casa, é quem? É meu marido, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho, né? No máximo, estourando minha cunhada e minha sogra, um, um primo mais distante, né? E aí, Lízias, eu acho que mostra pra gente um pouco. É, um passo a mais dessa questão da família universal, sabe? A gente vê também direto aí nessas páginas por tipo, razões para acreditar, né? Que tem coisas fofinhas. De esses dias mesmo eu tava vendo uma menina nova internou por conta de covid, se eu não me engano. E aí do lado tinha uma mulher muito, muito gente boa, na opinião delas morava na rua. E aí ela e a mãe adotaram. Então essa mulher quando foi de alta foi para casa delas. E aí tem várias dessas coisas, né? Um morador em situação de rua, que um menino mais novo adotou também e tudo mais. E eu acho que isso é o que começa a dar um senso pra gente de família universal, sabe? É quando eu me importo com o outro, não só a ponto de eu ir lá todo dia ali na rua naquele ponto específico e levar uma marmita pra ele. O que já é muito, né? Já é mais do que a maioria de nós faz. Mas eu acho que quando você acolhe alguém e leva pra sua casa, eu acho que, que isso é um novo nível, né? Porque a gente ainda está num planeta que, quando a gente fala de adoção, as pessoas ficam chocadas e, e falam: Não, Deus me livre, adoção é um problema furado. E olha que é uma coisa, né? Que não é nova e que lida com crianças que a gente instintivamente tende a gostar, né? A gente literalmente libera hormônios quando a gente olha para um bebê. Então, assim. <risos> Imagina o que quer fazer isso para uma pessoa, né, numa situação. Já degradante e, e maior. Então a gente ainda se choca com esse tipo de coisa. Mas eu acredito que esse seja o passo, assim, sobre é, olhar para o outro e desenvolver esse senso de família, sabe? Tem como? A maioria de nós, né, não pode, estou falando a nível de população brasileira, não pode, infelizmente, abrir as portas para mais uma pessoa, né, ter mais uma boca ali para comer. A maioria de nós não pode. Infelizmente, muitas famílias não podem sustentar quem está ali Mas geralmente a gente pode fazer mais também <risos> Mais do que a gente faz Então é interessante assim, essa atitude de Lícias, né Porque pode ser que mais mentes, tipo a minha Tenham pensado, caraca, imagina se ele fizesse isso para todo mundo que interna e ele atende né Não sabemos por que André Luiz foi o escolhido mas essa mente também... Ah, imagina se eu fizesse para todo mundo. É uma mente de quem não faz nada, né? Show! Você não consegue fazer para todo mundo? Não faz. Mas para quem que você consegue? Por quem que você consegue? Se fizer por isso, tá ótimo, né? Pode continuar? Decorrido esse tempo... Joana, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O inter... interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos a porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. — É aqui! — exclamou o delicado companheiro, e com expressão cariosa acrescentou. — O nosso lar dentro de nosso lar. <risos> Ao tinido brando da, da, da, campainha, <risos> da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. — Mãe! Mãe! — gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. — Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade e ainda ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da Terra. O que eu achei interessante é, é porque, assim, durante muito tempo eu ficava pensando, ah, o que, que acontece, né, quando, sei lá, quando todas as, toda pessoa da família não está mais lá assim, no mesmo no mesmo grau, grau evolutivo, né? Ou quando alguém da família desponta muito para né para ser mais evoluído ou quando alguém da família fica muito para trás para ser menos evoluído, assim. E é um pouco disso, né? Você encontra com pessoas mais ou menos afins no caminho e essas pessoas te acolhem para ser parte do seu núcleo ali, né? Eu nunca tinha pensado em André Luiz nesse momento. É, em uma situação assim de orfandade, né? Porque toda a família dele ou tá menos ou tá mais evoluído que ele. É. Então, assim, é, em nível vibratório. Sim. Em nível vibratório, assim, ele tá órfão, né? Exatamente. E aí. Então, se tiver vendo o amor de sua vida então. <risos> Porque acertar é muito difícil, mas errar é fácil. Fica aí a dica. É... Nossa, muito interessante. Sim, sim. Nunca pensei, realmente. É, isso, inclusive, pode ser o um motivo, né? De não acontecer tantas vezes para por exemplo. que pode ser que não haja tanta demanda, né? Sim. E pessoas que realmente não têm. Ninguém onde ficar. Um ar, é, pode ser também. É porque o é do jeito que você falou, né? Às vezes o levou ele pra casa e como é que você, você fosse fazer com todas as pessoas que ele atendesse, mas talvez sim. não seja, não tenha ligação com, não as tem pessoas, essa demanda também, né? com as pessoas que ele atendesse, mas sim com as pessoas que não tem nosso lar em nosso lar. E aí precisa de... O próprio conceito né, de ter uma casa em nosso lar já é bizarro, mas... É. É porque o André Luiz não poderia construir a própria casa? Não. E viver sozinha? Não, amor, porque o nosso lar é super capitalista. Não tem hora suficiente ainda pra é, isso. Que é dinheiro. É. Então vai ter que realmente ficar na casa. Casa dele agora. E aí, galera? Não sei se vocês já discutiram isso em algum outro estudo. Eu não peguei, que eu perdi, sei lá. Como vocês vêem esse conceito de bonus ouro? Então, pelo que apareceu aí até agora, que eu consegui assimilar, é justamente você, você trabalhar determinado tempo, e aí esse, esse tempo que você trabalha, você vai é, é, garantindo crédito para você fazer outras coisas. Então, teve um capítulo é, que teve uma senhora que ela queria... Ela, acho que ela queria visitar a família dela na terra, alguma coisa assim. Só que aí ela foi lá no, no, no ministro, e só que o ministro atende de dois em dois. E aí o André Luiz estava junto. E aí tava, a, a, o ministro estava falando com ela que ela não podia ir porque ela não tinha é, hora de trabalho suficiente, né? Porque tinha várias coisas que ela tinha começado a trabalhar e tinha desistido, então isso tinha dado algumas horinhas para ela, e ele fala isso em números mesmo, assim, você tem, sei lá, 40 bônus horas, mas que não era o suficiente para ela poder visitar a Terra. Então, vai mesmo pelo, pela quantidade de tempo trabalhado. tô ligada, aí, não, é tipo, para saber, você, vocês acham interessante esse, esse, esse funcionamento? Eu, eu, eu, eu já, te, já, já entendi assim como funcionava, né, mas... Não sei, tem, me parece um negócio muito estranho, assim. Então, eu vejo bônus hora como um passo. Por quê? Porque eu nunca vi, tipo assim, pra essa tarefa você ganha X bônus hora. Pra aquela, Y bônus hora. Não, sempre se fala que você ganha bônus hora. Então, o que eu acho mais legal... Sim, sim. sim, mas é que o valor da hora é o mesmo pra todo sim, mundo. Sim. Tipo assim, é como se cada hora valesse um pontinho pra todo um mundo, bônus. entendeu? Um bônus. É, não, mas... Não, pra para ficar mais fácil, Tô tentando explicar o que eu acho. É. Não é o que é, então não posso né, dizer. Então, isso é o que eu acho legal. Então, as pessoas elas podem realmente executar funções pelo que elas gostam e têm aptidão, e não só pelo que elas querem ganhar. Eu acho que isso aplaca um pouco a sede de vou fazer aquela coisa só para ter tal retorno, entende? Então, não há... Lorenza, você acha um modelo econômico bacana e funcional? Não, até porque não é um modelo que é necessário para a sustentação da colônia, mas acho que para a adaptação de quem está lá, entendeu? É o mesmo rolê da, da, catar, da catraca, assim. Como, por exemplo, se a gente sai daqui, da terra encarnada, vai para um lugar em que você não precisa contribuir de forma alguma para receber tudo que você recebe, é, talvez isso não estimule a gente a trabalhar, porque a gente ainda não aprendeu... É, o trabalho pelo trabalho A gente viu foi no último capítulo Ou no, no retrasado é, Não, acho que foi no último Da mãe de André Luiz falando sobre trabalho Sabe? Ela falando que trabalhava muito E aí falando mas não sinta pena de mim Meu filho, a parte mais É como se fosse mais feliz do meu dia né É o trabalho Então ela já, aprend, já aprendeu Ou está aprendendo o verdadeiro trabalho Aquele que É que gera amor, né, assim, mais do que tudo. Então, eu acredito que seja um modelo de transição, assim, para que a gente não, não se perca muito, até porque nosso lar não condiciona coisas básicas, como alimentação, vestimenta, moradia, higiene, nada disso é o que você recebe. Você pode ser uma pessoa que não, não faz nada lá, que fica só aproveitando. É, tipo essa senhora, ela... Tipo essa senhora. E nem por isso ela foi lá falando que ela estava passando fome, ou sede, ou necessidade, ou não tinha acesso à educação. Entende? Ou quando passava mal, não tinha acesso à saúde. Então, assim, é... eu acho mesmo que é uma forma de gratificação. Mas o que eu já acho mais legal é: o meu trabalho não vale mais do que o seu. Então, quando eles falam do governador da colônia, eles falam, nossa, que ele já, já conta com mais de não sei quantas mil horas trabalhadas. É como se fosse uma em hora, sabe? É o tanto que você se dedica, não importa o que você esteja fazendo. Então, lá, é nosso, lá o porteiro e o governador ganham o mesmo tanto. E aí, eles têm alguns casos, né? Quando é muito de emergência, que assim é como se você dobrasse o plantão, alguma coisa assim, que você ganha o dobro de bônus hora, se a colônia precisa... Não apareceu ainda, né? Não. Mas vai ter ah, se se você... aí. Desculpa Se você puder ficar aqui Vai, vai render o dobro de bônus hora Pelo tanto que você está se doando Acho também que é uma forma de bonificação Mas você vê que quando essas coisas acontecem Geralmente as pessoas não estão pensando na hora Entendeu? É uma forma da colônia compensar Mas, enfim E é isso Então eu acho que é Aí é só a minha opinião, tá, sabe? Que é uma evolução Do nosso sistema, assim quando todo mundo começa a ter acesso a tudo que é básico e o seu trabalho bem executado, não importa o que você faça, vale o tanto que você merece, sabe? Bom. Ou talvez seja a minha versão romântica do capitalismo é. espiritual, mas não sei. Mas então vamos lá. É, Rimo-nos todos e murmurei comovido Que o senhor traduza meu agradecimento a todos Em renovadas bênçãos de alegria e paz é, entra, Entramos Ambiente simples e acolhedor Móveis quase idênticos aos terrestres Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou, Prazenteiro. inteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos ar arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por todos nós. Por nós mesmos, droga. <risos> por nós mesmos. Ó, ah... oh, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado quando passaram por aqui alguns embaixadores da Harmonia? Embaixador da Harmonia. Sim, mamãe. Mas mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar a audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, Vinha saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava o meu espírito, notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Hum, só em relação à casa e tudo mais, Sara, aí a gente tem um outro ponto, né? Que a gente sempre fala que tudo que a gente chama de plano espiritual a gente tem que lutar por. Mas uh, você vê umas casas aí que são por herança, né? Então, tipo assim, só mais chegou e construiu isso até onde ficar, ah, é herança. E aí? E aí, prossiga, Adriana. É... Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne a literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé... Os que estimam o veneno psicológico são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado alma. Ou seja, qual o tipo de livro que tem do nosso lar? Romance, que, que tem final feliz. Não tem um, um crepúsculo, né? Não dá pra ter isso aí no nosso ar. Não, queria com um romance com o final feliz. Mas é. Tem muita violência, né? Muito. Muita fantasia. Não sei se, se tem fanta... Livro de fantasia no nosso lar, não sei se é... <risos> se pode. Famosas escritoras aqui encarnadas de escritores de má fé que estimulam o veneno psicológico. É... Vamos lá. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tudo simples, mas confortável. Então. Isso também eu acho que é um reflexo da nossa situação na Terra, né? E a dona Laura aí, ela é vista até como um espírito melhorzinho, assim. Mas se a gente for ver a casa, é aquilo, né? Aquele lugar. Dá para fechar o olho e imaginar uma boa de uma mansão aqui. Porque se você for ver hoje em dia as grandes casas com tudo dentro, é muito simples, né? Muitas vezes aquele chão branco, a parede branca e um piano na sala. Um, mó um móvel aqui, uma harpa ali. E aí você chega que você tem uma sala de banho, várias banheiras e tudo, né? Então, assim... Muito simples, tudo muito, muito simples. simples. Não, é porque mostra ainda o a gente é apegado a algumas coisas, sabe? E como a gente ainda... Então, por exemplo... É, a gente, no plano espiritual Ninguém consegue barrar nada Na sua, na sua mente ela é visível pra todo mundo assim. uhum. Não consegue fingir O que você tá pensando Ainda assim a gente quer um quarto individual Porque sei lá, Deus me livre de Ficar muito exposto assim, A pessoa tá lendo sua mente, sabe? Que... Então, mas isso aí O que, que, que, que eu acho? Que dormir com os outros é muito ruim, né? Não, não, não. Eu acho que tem muito a ver com, é, com o tipo de civilização que a gente criou mesmo. Porque, por exemplo, eu imagino que, para lugares, né? Para onde a, a criação ela não seja tão individualizada, onde, por exemplo, antigamente, a, a, antigamente o, o negócio era ser aberto assim, todas as pessoas dormiam mais ou menos no mesmo lugar, né? Então, tinha quarto individual e tal. Então, antigamente devia ter, ter um, um reflexo disso. Agora, a nossa sociedade mais individualizada deve ter um reflexo disso também. Mas, pensando, deve depender muito do, do tipo de civilização que construiu aquela colônia. Sim. Né? Porque, aí, dependendo do tipo de civilização, a, as casas vão ter uma... Sim. Um, uma construção, um comportamento né, Diferente assim. Não, eu concordo Então essa, é... essa civilização aí é o que? Eu, eu, eu, europeia, portuguesa, brasileira então... Mais que isso, carioca É, carioca <risos> Então tem Tem uma Meu Deus, Esse não pode ir pro YouTube não, gente <risos> que a gente tá demais hoje Então tem essa Né tem esse reflexo, né? reflete isso na, na, na colônia. Não, eu entendo, tudo isso reflete, assim, tudo que a gente está falando, né? a gente está falando exatamente que, é uma, que aqui é uma cópia menos evoluída de lá, não vou falar que lá é uma cópia, né? Mas, e tem essa questão também, né? Às vezes a gente olha e fala, ah, lá é mais bem desenvolvido ou não, ou é a gente que aprendeu lá a ter um sistema menos desenvolvido aqui, né? Provavelmente o fluxo é esse. Mas é porque tem algumas questões, assim, que sempre, sempre batem a mente, né? Então, ó, poxa, será que eu sabendo que ele do lado... Algumas coisas que não, eu não percebo incomodando em no nosso lá é... Eu percebo incomodando que tem pessoas sem auxílio. André Luiz mesmo fala toda hora, ah, e essa irmã, a gente não vai auxiliar e tudo mais. Mas é como a gente faz, por exemplo, com o um morador em situação de rua, Entendeu? vou auxiliar aqui, ó, fora da minha casa, vou te auxiliar aqui fora, você não vê ninguém falando, não, mas tudo bem, ela vai ficar aqui dentro sobre a minha tutela, vou... não tem essa tentativa de vou levar para a minha casa, entendeu? Uhum. É, vou levar para colônia, é tipo a gente defendendo aqui direitos humanos de, não, todo mundo tem que ter direito a tal coisa, não, ah, o certo é dar uma cesta básica para uma família toda manhã, aí. mas a gente está fazendo o quê, né? A gente grita isso, é importante falar, é importante externalizar, mas o que, que a gente tá fazendo individualmente para somar no coletivo? É. O que me incomoda é, tipo assim, você tá numa colônia em que você tem tudo, que você é bem recebido, e tá num quarto sozinho e olhar pro lado e ter espaço e falar: caraca, cabia mais uma cama aqui. E eu não faço nada a respeito, entendeu? Uhum. Mesmo então, que você não possa, é, mesmo que você acho, não possa fazer, mas... Eu acho que deve, isso deve partir muito mais da consciência de que eles não podem fazer do que do, do, do egoísmo de não fazer. Mas é que a consciência de que você não pode fazer vem depois da interrogação de hum, eu posso fazer? Não, eu não posso fazer. Então, mas por, por exemplo, é... André Luiz é o tipo, é o, o tipo de espírito queixo, né, questionante, questionador que acabou de chegar e tá hum. e, e fali eu vejo o André Luiz claramente fazendo esse tipo de pergunta porque sim, ainda não sim. tem conhecimento mas agora por exemplo a gente está falando da casa de Lizes né de Laura não, não eu não estou julgando a casa deles não eu acho que eles por exemplo já devem ter tomado esse tipo de consciência de assim até onde eu posso ir até onde eu posso por exemplo André Luiz é um tipo de é um, é um caso que eles podem colocar agora pode ser que tenha outros que eles não podem ir e eles têm essa consciência então não é não é uma coisa verbalizada por, por consciência. Agora espíritos não no não, não vou dizer nem no nível, né? Mas no estado de André Luiz, de tô, acabei de chegar, quero tenho sede de conhecimento e curiosidades, é, Perguntaria esse tipo de coisa. Então estou esperando ler e Se vai ter ou não, estou esperando. Eu sei lá. Então vou tirar das pessoas que estão lá e vou trazer para gente que lê o livro, porque ninguém pensa isso. Por que a gente não discute sobre isso, então? É, Seja. justo. Justo. Não sei. Por que, que não me incomoda? Entende? O fato de ter um quarto individual, não é só? Não, amor, não é isso. Se você... Não, não é o fato de ter um quarto individual. O problema não é esse. Não. O problema é qual? Ah, Acho que é... Vamos lá, acho que o problema tá em quando a gente pensa em nosso lar, em ter uma casa em nosso lar, eu não penso em dividir com pessoas que não compõem o meu lar aqui na Terra. Não é o meu primeiro instinto. Beleza, ah, talvez vai ter aí um avô de outra encarnação, que eu não lembro, mas ainda assim compõe o meu ambiente familiar, sabe? Uhum. Eu não penso... É... O problema não é, não é o quarto individual, é o ambiente familiar individualizado, entendeu? Uhum. Tipo, okay. A minha família ainda é aquilo ali. Por isso que gera tanto choque você não ser recebido por alguém da sua família no ponto espiritual. Quem tese tem que ter alguém ali que vai te receber, que já preparou a sua chegada, entendeu? Uhum. Por isso essa sensação de orfandade de André Luiz. Porque não tem alguém ali da família para um acolhimento. Da, da, o relato que a gente lê agora de uma jovem desencarnada por questões de alcoolismo também. Ela é mais jovem, ela era espírita, e quando ela desencarna, ela fala, nossa, mas o que, que esse senhor que era da minha casa espírita está fazendo aqui? Não é alguém da minha família que tem que me receber? A gente não sempre lê na obra espírita que é da minha família. Ele fala, né, a família é universal e tudo mais. Mas, assim, a, a sensação, a expectativa ainda é essa. E talvez uhum. isso seja uma das coisas que mesmo a nós espíritas que sabemos da questão da família universal, nos impeça de olhar para o nosso irmão na rua todo dia, de passar andando para baixo, olhando para o celular, de não conseguir dar um bom dia para alguém, de não enxergar as pessoas, entendeu? Uhum. Olhar, às vezes, para elas e imaginar que ele tem uma história, que aquilo ali passa não um espírito imortal, Sim. que quem está ali sentado na calçada não não tá muitas vezes por motivos que a gente coloca, de olhar para uma pessoa viciada, enxergar uma pessoa doente, de olhar, sabe? Sim. Então, assim... Mas eu acho que tem, tem uma diferença. É, eu consigo enxergar um, uma diferença da, desse tipo de, de, de atitude na Terra e esse tipo de atitude no plano espiritual. Eu acho que no plano espiritual a gente, é, essa formação familiar de de casa, e moradia, ela se dá muito mais por afinidade. E é difícil você ter, você ter afinidade com pessoas que você não conhece. Assim, com pessoas que, que lhe são desconhecidas. Então, eu acho, eu acho que é muito possível, por exemplo, é, espíritos mais elevados, que tem uma casinha lá no nosso ar, acolherem essas, essas pessoas mais é, desprovidas de, de materiais mesmo, de recursos para poder... É, ou de família, para poder tá, ter um, um próprio núcleo, do que pessoas que estão no mais ou menos, porque elas não, elas não são o tipo de pessoa, é, pelo menos eu acho, né? são o tipo de pessoa que não se afinizam, que não vão se afinizar com, com descon tão desconhecidos assim, sabe? Então, eu não acho que o André Luiz, por exemplo, consiga nesse instante ir para uma casa com pessoas é, completamente desconhecidas porque não se não se afinizam e então, isso não mas diz... isso é o que acontece no plano espiritual quando você não tem uma casa para ir você vai tipo para um dormitório ah, geral assim não mas aí não é uma casa ah, tipo assim tá quando tudo bem, eu... a partir do momento que você tem que é igual hora, eu entendi que a partir do momento que você vai criando afinidades ali você para, você tem um lugar para ser encaminhado você tem um lugar para ser encaminhado é, e que não aquele, aquela ala ali de recuperação que tá todo mundo. Não, mas não ala de recuperação. É tipo um dormitório para quem já foi recuperado, mas não tem uma casa mesmo. Então, justo. Assim, justo. Entendi. Mas é porque realmente não tem nenhuma afinidade por ali. Então, mas tudo bem. É que afinidade são coisas que você desenvolve desenvolve ou não. Mas é que você precisa ter contato com alguém para desenvolver afinidade. Sim, mas aí eu acho que diz muito mais sobre o espírito do que sobre as outras pessoas. O que o é que o espírito está fazendo para ter contato com as outras pessoas. Com outros. Tudo, tudo bem. E eu acho que mãe. isso tem muito a ver com a forma como a gente vive aqui na Terra. De, de que a gente vive num núcleo familiar e quando a gente sai de casa, Sim. a gente vai sair de casa para construir outro núcleo familiar. Assim, é, é muito raro os casos em que as pessoas saem de casa e vão morar com um amigo, ou com... com, com Ai, esse. Pô, isso não é muito raro, amor. Não, amor, isso é, tá, na, isso. na base familiar é muito raro, isso aí é coisa de, de universitário, isso aí isso não, é, ah. não é muito comum, as pessoas... Ah, tudo bem. Normalmente as Entendi. pessoas saem de casa quando elas estão casando, e vão constituir uma nova família, ou então não, ou então elas saem de casa para viver sozinhas, e aí depois elas vão e con constroem alguma coisa, enfim. Mas para você sa sair de casa para morar com alguém, Tendo, tendo família... Tendo condições também de morar sozinho É, e tendo família ou condições de morar sozinho é muito difícil, assim. Pelo menos eu acho muito difícil. Acho que as pessoas, elas começam... A, a gente, né, com, começa a dividir mais o núcleo sem ser familiar quando a gente está nessa fase universitária, que a gente vai dividir um apartamento, mas aí é muito individualizado. Você divide um apartamento, mas tem que ter um quarto para cada um diferente, sabe? Então, é, os ambientes têm... É como se fosse uma uma... É uma república mesmo. Você tem ambientes Sim. comuns, mas o quarto ele é individualizado, ele é seu e tal. Então. Tá, minha pergunta é por que isso ainda existe em colônia, às vezes? Eu entendo que é questão de afinidade. Não tô. Eu não tô tirando esse mérito, não. Mas eu tô dizendo é que em algum lugar a gente vai ter que aprender. Não dá para falar que a gente não tá aprendendo isso em nosso lar porque lá não é lugar para isso e que a gente não tá aprendendo aqui porque aqui não é lugar para isso. Em algum lugar tem que ser lugar Lugar para aprender, entendeu? Não, não sei se é aprender, não. Acho que é uma coisa que se desenvolve conforme Mas... você evolui isso. Ah, meu bela... amor, que, que mais, mais vago que isso não pode ser, ué. Não, meu bem, eu acho que é uma. Que é essa, essa esse sentimento de conseguir acolher pessoas, né? De. e de, e de se afinizar com hum, pessoas que tá. sejam desconhecidas. É um sentimento que você vai desenvolvendo, não exclusivamente pra isso, mas você vai desenvolvendo conforme você vai evoluindo. Sim, tá, mas você vai desenvolvendo como? É assim? Encarnando, aprendendo a ser, a ser... Não, não, não. Como? como? Tudo você vai aprender assim, ué. É, mas é, eu acho tá, que é... Mas... Assim. Não, não. Você me deu uma resposta nada a ver agora. Uhum. Você foi Não, você foi pro geral, ué. Eu posso responder isso pra qualquer coisa e nunca pensar em como desenvolver isso. Não, eu quero como. Eu acho que você é... como. É a mesma coisa que você fala, como você almoça? Ah, fazendo comida. E aí eu te pergunto, como faz comida? Você fala, não. fazendo ali com os materiais. Aí, então então sim. Aí você está me perguntando como que, você desenvolve, como que você desenvolve ser um espírito mais elevado. Não, meu bem, não Porque é isso. Não é que isso. O que eu tô questionando são as formas com que a gente vive no nosso dia a dia. Você entende? Eu tô questionando alguns formatos. Sim, mas Por que, não... que a gente não tem um olhar mais apurado para tal coisa? Isso não significa que amanhã eu vou acordar com o meu olhar 100% nem agindo para todas as pessoas que eu vou encontrar. Uhum. Tô questionando um ponto específico. É óbvio que eu vou evoluir esse ponto, eu vou evoluir todos os pontos. Então, não é uma resposta que cabe na discussão agora, é isso que eu tô dizendo. Uhum. Resposta generalista que não, okay. que não contribui para nada. Então, estou tentando, pelo menos, trazer pontos que façam a gente questionar por que, que a gente não desenvolve isso tudo. Ah, desenvolvo afinidade com pessoas que eu encontro, mas eu vou desenvolver isso com o tempo. Ok, mas para isso é preciso encontrar pessoas. Tanto é que a gente encarna em núcleos familiares aqui em que a gente não tem necessariamente afinidade com todos os espíritos que estão ali naquela família. Qual foi a forma né, que foi escolhida? Enfiar num ambiente familiar. Mas muitas vezes eu opto por não estar com alguém que eu não tenho afinidade, mesmo sabendo que aquilo poderia ser um desafio que nós dois pudéssemos crescer. Então, sei lá, eu venho com meu irmão, brigo muito com ele, sou espírita, sei que a gente não tem afinidade, sei que a gente está ali no mesmo mim, mas não faço nada. Falo ah, infelizmente a gente não tem afinidade, fico aqui com o meu melhor amigo, que para mim é meu irmão de verdade. Posso falar? Eventualmente eles vão ter esse espírito fraternal? Eventualmente vão, mas por que não agora? Que? Nada, ué. Eu não sei, ué. Oh, também não, são questionamentos. Vamos embora que essa tá quase desistindo. Pode falar, Sara. Não, eu, digo, eu não estou quase assistindo. É bom quando o estudo a gente tem essas, esses pontos mesmo, essas discussões, porque acho que é o, é, o, é, o diferen, é o diferencial da nossa... da, da, da doutrina, né? A gente tem essa capacidade de questionar, eu acho massa. Não estou não, não cansando, não estou quase assistindo, não. Está tá bacana. pensando <risos> aqui... Tá, tá, legal Então vamos, vamos lá é, Não voltaram a mim da admiração que me empolgava Quando a senhora Laura convidou a oração Sentamos-nos silenciosos em torno de grande mesa Ligado a um grande espelho fez-se ouvir música suave Era o louvor do momento crepuscular Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. E acabou o capítulo. de capítulo isso. isso ok acabou acabou muito assim é. né sobe um pouquinho um, sal de banho tio mais uma vez sobe um pouquinho ah. é isso aí então ou, ouviram música aí ó aquele É isso. Ah, é aquele momento lá da prece geral, né, que tá rolando. Só que eles viram, viram em casa. O mesmo quadro prodígio Dios da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no Parque hospital Não, Eles não foi lá de prece, não, né? Quando dona Laura, senhora Laura, me convidou a oração. Ah, tá. <risos> Passou batido. É. Muito interessante. A gente para por aqui, a gente segue? O que a gente faz? Acho que sim, né? Sim o quê? <risos> para por aqui, eu acho. E aí, tá Sarah? Não, tá. vamos ah, ver com Sarah. Eu voto pra gente parar por aqui, porque hoje às 10h30 tem outra reunião e eu ainda preciso ajeitar algumas coisas. Então tá vamos. Tranquilo. Mas entrou uma pessoa aí, não foi agora? Foi. Eu não sei se é da SEC ou se veio pro estudo mesmo. Ah. Muito bom. Muito bom. Dá uma pausa aqui. Vou agradecer. Você vai fazer essa pra gente, Lorenzinha? Eu não, sabe como é vai fazer. Posso fazer, posso fazer. Já falei demais. Então tá. <risos> Deus, Pai de infinita bondade, amigo João maior Jesus e amigos espirituais que sempre estão aqui conosco nesses, nesses nossos estudos, a gente agradece aí por mais, por mais essas lições que tivemos hoje, que possamos ser transformados verdadeiramente por cada uma delas, possamos refletir sobre elas durante nossa semana. E que isso contribua para o nosso aprimoramento moral. Que a partir disso sejamos pessoas melhores. Muito obrigada pelas no pelos nossos lares, pela alimentação que temos e rogamos, pedimos por aqueles que infelizmente não, não possuem tudo isso. E que nós, de alguma forma, possamos ajudá-los por meio da caridade material, por meio da caridade espiritual também. Muito obrigada por essa semana que encerrou ontem e pela que está começando hoje. Que assim seja. Assim seja. Razão. Beijo no queijo. Valeu, gente. Uma excelente semana aí para vocês e saúde para nós. Para nós. Tchau. Tchau.